Olá, gente! Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, se estiver vivendo amanhã cedo. Então, é uma entrada de, de urgência. Né? eu vivi o drama que o povo boliviano está vivendo hoje, que né? Eu estava lá quando do golpe, né? De 21 de agosto de 1970, né? que derrubou o governo de Torres, Juan José Torres, um governo revolucionário, né? Anti oligarca e antiimperialista, que pretendia né? desenvolver Bolívia através de um projeto feito por quadros formados pela Cepal. Foi um período muito bonito. Hoje, a Bolívia está vivendo né? o mesmo drama que viveu né? naquele 21 de agosto. O mesmo drama. Hordas de facínoras... Né? de bandidos mesmo, não? brancos, não? que cometem todo tipo é? de maldades. Então, é? Eles entram nas organizações sociais quebrando tudo. Não? Eles entram na, na, nas universidades é? queimando, matando. Hum matando jovens, crianças, é né, aquela índole sanguinária dos fascistas, dos nazistas. Para eles a vida não importa. E por que, que eles estão assim, tão raivosos? Né? Eles estão raivosos. Por quê? Um indígena, o indígena estava construindo uma sociedade do bem-estar social. Uma sociedade que recolhe os valores de uma civilização milenar, não é? Mas Evo foi muito cordato é? em renunciar para pacificar o país. Porque não o fizesse, ele seria massacrado no palácio, como foi a gente, né? bombardeado e fuzilado dentro do palácio. Então é melhor renunciar, melhor dar um passo atrás. Ela né? foi lá, o, o, o Camacho entra no palácio, né? e o que, que ele faz? Ele arria a bandeira, né? a uipala sagrada, né? e coloca uma Bíblia em cima. E, e, e entende o significado disso. Né? É como que dizer: olha, é o bem contra o demônio. Né? Os índios são o demônio, porque. Os índios têm suas próprias crenças. Para eles, a divindade é a terra, que é a fonte da vida. Para eles, o governo que eles estavam construindo era um governo de participação, dando voz aos indígenas. Bolívia país trilingüe, né? Espanhol, Quechua e mas respeitando também outros idiomas que são muito importantes, como o Guarani, por exemplo, né? que a população toda de, do, do sul da Bolívia, fronteira com com a Argentina e com o Brasil, é né? é uma população de origem Guarani. Como são os nossos, são nossos irmãos. E Santa Cruz sempre foi não né, um, um antro de fascismo, né, de nazismo. Sempre Lá teve é, é, vários é, é, é, nazistas que conseguiram escapar da Alemanha no, no pós-guerra, depois que terminou a guerra de, em, em, 45, em 1945, em né, 1945. Muitos nazistas fugiram para a Bolívia e fizeram lá. Uma organização. Uma organização ligada ao tráfico de armas, ao tráfico de dólar, ao tráfico de gente. É, é, é essa Bolívia né, do traficante, do, como era um traficante o Mesa, que perdeu a eleição. É essa Bolívia dos traficantes, dos fascínoras, né, de assassinos mesmo que está dando esse golpe, e tal como no golpe que levou o Banzer ao poder, né, o exército brasileiro metido até os gargomilo na conspiração. Pode crer que né, não só na conspiração, mas ali, presente, né, com, com dinheiro, corrompendo como fizeram no passado. Então, minha gente, eu entendo... Vê que o Evo Morales já estava disposto, eles querem outra eleição? Pô, vamos fazer eleição, mas eles não querem eleição. Eles não querem eleição, eles querem implantar outra ditadura do narcotráfico. Mas, essa, olha, eu estou muito chateado, né? Porque isso aí me pega o fígado, né? E eu sou como um boliviano, eu me sinto boliviano porque eles me tratam como se boliviano eu fosse, né? e, e, e, e eu estava lá presente, né? Inclusive na resistência aquele golpe do Bolsonaro. Mas nós não conseguimos, fomos derrotados e tivemos que partir para um outro exílio. Né? E eu aqui agora me sinto assim, como que num outro exílio, em função do que está ocorrendo na, na Bolívia. Queria estar lá. O, o Evo renunciou porque é um sábio. O homem lá que tomou o palácio, pensa que ele vai se aguentar? Vamos, vamos, vamos imaginar o seguinte. Sabe como começou? Por que que o Evo foi ao poder? É? Como que o Evo chegou ao poder? Ele chegou ao poder no bojo de uma rebelião popular. E se acha que esse povo que se rebelou é? e que fez uma revolução, a partir do, de El Alto, né, essa sublevação ocupou, tomou, empolgou o país. Né? E eles estão agora na expectativa. El Alto é maior que La Paz. A população de El Alto é população maior, tem mais de um milhão de habitantes lá no El Alto. Né? e de lá, né, eles estão olhando lá embaixo o que que o, os fascistas né, tomaram o poder é La Paz é uma ilha cercada, né? uma ilha como é aliás uma olha né eles dizem <risos> a olha de La Paz porque é como uma cratera de vulcão né tem tem eh, quantos tem vários eh, 400 600 metros de de alto até chegar em La Paz você é, desce 600 metros assim é bastante pô, imagina né? só que lá nos anos 600 metros lá, é? é brincadeira, não é porque os picos lá tem 5 mil metros, imagina você. né ali, de La Paz, você vê o tem 6 mil metros. É? Era a pista de esqui mais alta do mundo. É? Bom, o que, que pode agora acontecer? Eu acho, eu acho que vai haver um, uma tentativa de apaziguar né? essas hordas que estão aí, as Forças Armadas vão ter que intervir para acabar com essa folia. E esse poder é um poder que não se sustenta. Por quê? Simples, né? Simples. Essa mesma Bolívia, que se sublevou por conta da água, né? eles privatizaram, o neoliberalismo privatizou a água. Né? E o sujeito não tinha dinheiro para pagar a conta de água. Esse foi o começo da sublevação. Então, eles vão admitir outra vez ter que pagar a água, eles vão admitir outra vez que o petróleo seja né, das petroleiras transnacionais e não seja em benefício da Bolívia, ah, eu acho que não vão permitir. É muito preocupante. Né? Nós temos que mover a comunidade internacional em proteção da Bolívia. Não se trata de um golpe qualquer assim não sabe é uma coisa muito séria porque né, afeta a maioria da população que é a população indígena e nós temos não podemos ficar calados não podemos ficar indiferentes a isso aí é isso, minha gente. Vamos mobilizar as nossas forças né, democráticas, nossas entidades de direitos humanos, ficar atento e ajudar a Bolívia em tudo aquilo que for possível. Né? E não aceitar esse golpe. Né? Que eles, o, o êxito desse golpe lá né, é um, uma vitória desse golpe que nós temos aqui. E nós não podemos admitir isso. Vamos né, combater né, o arbítrio lá e aqui. Isso aí.